Fala guys, tô aqui só pra mostrar pra vocês aqui como é que é a nossa nossa salinha aqui, né, de jogo aqui, ó Vamos lá, vamos começar aqui, ó, eu tô sentado aqui nesse PC, tá sentado Dudu aqui, o mal Taquinho, Bartolo e o Lato Ali fica o nosso coach Chuck E aqui fica o Dad, beleza? Aqui, galera, é os bimbos, né? Que a galera da GodSend sempre compra e deixa aí pra nós, né? Bem saudáveis com algumas porcarias, né? Aqui a gente é ouro, né? O Brasilzinho Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui do lado de fora Aqui, ó vocês já viram né, o vídeo aí, a galera já mostrou vários vídeos aqui Aqui é um barzinho, se a gente quer água, se a gente quer mais fria A gente chega aqui e pede é, Não tem ninguém aqui no momento agora, mas é muito top Porque, mano, você pode pegar o que você quiser, tá ligado? É só pedir Ali naquela sala no momento está o Call Complex City ali jogando Nessa sala aqui tá o BBA, a MBR, se eu não me engano E nessa sala aqui tá os caras da Venture, é o PC, é os caras da extremo. Aí aqui tem várias salas, né, aleatórias Ah, só lembrando, tipo, ali a gente sai do hotel Ali é o nosso hotel só cruzar essa porta, a gente desce literalmente do quarto pra lá Então é muito top E ali é os banheiros, tá vendo? Aqui são salas né, de admin, da galera que faz o campeonato ali também, que eles tem o campeonato deles aqui. Muito top, guys. Aqui, agradecer a nossa grandíssima GodSense. Isso aqui é um banner muito top. E, bom, hoje a gente vai ter treino e eu só quis fazer esse vídeo curto pra vocês aqui, pra vocês verem como é top a estrutura aqui. São, acho que, quatro salas iguais essas aqui, ou um pouquinho melhores, com ar-condicionado, TVzinha para review, e você consegue jogar, você consegue focar no jogo literalmente. Beleza? Muito top. Tamo junto, até a próxima. Valeu.